Melio, O que somente que eu é posso fazer, fazer que quando que fizer, fizer, todos, todos os desejos se, se manifestarão até, até cifras atrás? O que? Como ativei a vê, frequência vem, do vem, verbo a Criador a que tudo realiza? Como, Como ativei a frequência do verbo criador que tudo realiza? Como? Como? Cling, Krishnai, Govinda, Da presença divina eu sou que habita o meu coração, repleto de amor reverente e agradecido. Saúdo a voz Mestre Ascensionado San de Portia, Deus da oportunidade e justiça, os seres e divindades da sétima esfera de Deus. Enviai a uma chama violeta, que conduz o poder de vida, da transmutação para neste momento consumir tudo o que esteja impedindo a expansão de minha luz interior, minha consciência. E assim seja, assim seja e assim é. Eu sou a chama violeta.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 Eu sou a chama violeta radiante como o sol. Eu sou a luz do Cristo para toda hora brilhara. Eu sou o poder do fogo Cristo que até todos veio. Que os meus antepassados e os meus descendentes sejam também abençoados pelo poder purificador do fogo sagrado. Que todos os seres estejam, que todos os seres sejam felizes, felizes, que todos que os, os meus antepassados e os meus descendentes também sejam também abençoados felizes, pelo poder purificador do fogo sagrado. sagrado. Em nome da presença divina, eu sou o que me habita invoco a chama da misericórdia para que dissolva o meu fardo kármico. Apelo à lei do perdão para todo o erro que cometi consciente ou inconscientemente nesta e em vidas passadas. Que a, chama que a chama violeta retroceda agora no tempo e no espaço buscando os momentos em que gerei energias densas para transmutá-las em luz. Que seus, que seus efeitos sejam dissolvidos e assim sejam consumidas as causas de todas as minhas limitações. Apelo para que as bênçãos réussi, por mim, da em nome mieć, da misericórdia em nome de todos os que, todos os que, em nome em nome que, em nome e pelo, e pelo poder de Deus, Deus eu sou, o pelo poder do Deus Thriss, são só, dissolvidas todas as estruturas que mantêm as energia. que mantêm a, a, a, a energia é do planeta, toda estrutura de corrupção, toda estrutura de sustentavícios de qualquer espécie, de qualquer espécie na humanidade e a consciência. Plante, NETA que recebe luz, sebi luz plant, NETA que -si, emite luz, plant, plant, metiluz, metiluz, a, a, alta de a alfa, e recebe luz, alta glas, -al gama de alfa, de e Afirmo que assim é, em nome de Deus eu sou, reverente envio aos grandiosos seres da sétima esfera de a minha imensa gratidão pelas bênçãos liberadas em resposta ao meu apelo. Homem, eu sou a verdade, sou o anjo enviado pela verdade, sou a luz que emana da ilusão, sou a luz que extingue a ilusão, sou o caminho. Aquele que cumpre minha palavra não se afasta da minha Sou a vida. Aquele que bebe em mim não adoece mais. Eu sou a revelação. Aquele que pede a mim será renovado reino de Seja No mundo da imagem verdadeira, Deus e homens são um só corpo. Deus é a fonte da irmã do homem assim é. Em nome de Deus eu sou. Reverente envio aos grandiosos seres da sétima esfera de a e minha imensa gratidão pelas bênçãos liberadas em resposta ao meu apelo. Que assim seja, assim seja e assim é. Om, seja a força. Om, seja força. Cristo disse, O reino de Deus está dentro de vós. Em verdade, em verdade vos digo, dentro de vós é a natureza verdadeira do homem, é o homem real. Dentro de vós isto é a natureza verdadeira é o homem Deus. O meu reino não é deste mundo. O reino deste mundo não passa de simples o reino paradisíaco existe somente no interior, somente reconhecendo no interior o reino paradisíaco aparecerá no exterior o reino paradisíaco como projeção desse reconhecimento. Deus da criação transcende os cinco sentidos e também o sexto sentido, sagrado, supremo e infinito. Mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo, verdade, luz, sabedoria, amor absoluto. isto é a grande verdade, Sendo esta natureza a natureza verdadeira de Deus absoluto, quando Deus se revela, realiza-se o bem, a justiça, a misericórdia. Por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e não há dissensões não há não quem há lese o próximo, não há não quem adoeça, não há não quem há sofra, não, não há quem seja miserável. miserável. Deus é o todo de tudo. Sendo Deus o todo, o absoluto, nada há além de Deus. Deus cobre toda a realidade de tudo aquilo que há. Nada há que não tenha sido criado por Deus. Deus é criador de todas as coisas. Não usa barro, não usa madeira, não usa martelo, não usa cinzel, não usa ferramenta nem matéria prima de espécie alguma. Cria unicamente com a mente. A mente é o criador de tudo. A mente é a substância que preenche o universo. A mente é Deus onipotente e onipresente. Quando a mente desse Deus onipotente, desse Deus perfeito, entra em vibração e a palavra, se torna palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Todas as coisas são mente de Deus, tudo é palavra de Deus, tudo é espírito, tudo é, espírito. Tudo é mente, nada há que seja feito de matéria. A realidade, a realidade é, eterna, é eterna, por isso não perece. Isso não perece. A, ilusão a ilusão é efêmera e em breve, e em breve se desfaz. Se desfaz. A, realidade a realidade porque é livre é e é não conhece e sofrimento. sofrimento. A ilusão o que é uma forma é de apego é fato de dor. Parte do a, de dor. Do a realidade a verdade é, verdade. é verdade, a ilusão, a ilusão é, falsidade. é falsidade. A realidade transcende os cinco sentidos, transcende inclusive os e sentidos, sentidos e não, e se, não se, projeta se projeta a percepção, a percepção do homem. O infinito amor de Deus flui para meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas, coisas e fatos, com espírito de amor, paz, ordem e convergência para sempre. A harmoniosa, a harmoniosa vida, vida de Deus, Deus ilumina o universo, universo, e universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa, harmoniosa vida a de Deus ilumina o universo, universo e no mundo reina, reina a paz. Por que sou tão feliz e Deus grato agora, agora? Porque Deus satisfaz e provê todas as minhas necessidades, necessidades, deixando sempre o imperdente e tranquilizador. Tudo, tudo, está paz. Paz. Tudo, tudo, está tudo está em paz, tudo está em paz, gratidão. Aum. repleto de amor reverente e agradecido. Saúdo a vós, mestre, Ascensionado Santo Germán de Portia, deusa da oportunidade artística, vós anjos, seres e divindades da sétima esfera de Deus, Enviai a vossa chama violeta, que conduz o poder de venda da transmutação para neste momento consumir tudo o que esteja em peito da expansão de minha luz interior,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 Eu sou o poder do povo Cristo que quer todos a é libertar. Eu sou a chama Violeta que arde em mim e em mim. Eu sou a chama Violeta, só me submeto a luz. Eu sou a chama Violeta, poder cósmico farol. Eu sou a chama Violeta radiante como o sol. Eu sou a luz do Cristo para toda hora brilhar. Eu sou o poder do povo Cristo que quer todos a é libertar. Que todos os seres estejam em paz, que todos os seres sejam felizes, que todos que os meus antepassados vados, e os meus descendentes sejam também existentes. abençoados pelo poder purificador do fogo sagrado. Em nome da presença divina eu sou o que me habita invoco a chama da misericórdia para que dissolva o meu fardo kármico.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 Que a, chama que a chama violeta, violeta agora, retroceda agora no passo, tempo e no, no espaço buscando gerir, os momentos em que, em que gerei energias densas para, para transmutá-las em luz seus que seus efeitos sejam, efeitos sejam, efeitos sejam dissolvidos e assim sejam consumidas, consumidas, consumidas, consumidas as causas de todas, de todas as minhas limitações apelo para que as bênçãos apelo por mim e as bênçãos em nome da misericórdia sejam em nome da misericórdia de todos os que viram na terra e ao bom e na terra mundo dos Deus. Exa, liberdade, pureza, a criança, a liberdade, pureza, uma liberdade e perfeição sem a todos sem distinção, os seres sem, sem distinção. Em nome e pelo poder de Deus eu sou, o poder o Deus são dissolvidas todas as estruturas que mantêm Deus o a o Deus o pior o toda o pior o Deus o pior o Deus de qualquer espécie, Deus tudo a o a NETA que recebe luz, NETA que emite luz, gama do de e recebe luz, alta gama do sistema de alfa e recebe do sistema de alfa e ômega.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 Aquele que cumpre minha palavra não se afasta do caminho. Sou a vida. Aquele que bebe a mim não adoece mais. Eu sou a, morte, a sua Aquele que pede a mim será Reino Seja forçado. No mundo da imagem verdadeira, Deus e homens são um só corpo. Deus é a fonte da irmã e o homem assim é. Em nome de Deus eu sou.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 Força, ó mundo, seja força, Om! mundo, seja força. Em nome da presença divina, eu sou o que habita o meu coração, repleto de amor, reverente e agradecido. Saúdo a voz do Mestre San Fernando Deusa, Deusa da oportunidade à justiça. Vós, anjos, seres e divindades da, da sétima esfera, esfera de Jesus. Enviai a vossa, a vossa chama Violeta, violeta que, conduz que conduz o poder divino da transmutação, transmutação, para, transmutação para neste momento, momento consumir tudo o que esteja impedindo a expansão de minha luz interior, minha consciência. Minha consciência. E, assim e assim seja, assim seja e assim, seja, assim é. é. Eu sou a chama Violeta,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 Eu sou a chama violeta quer que em mim. Reem. Eu sou a chama violeta, só me submeto a Eu sou a chama violeta, poder cósmico farol. Eu sou a chama violeta radiante como o sol. Eu sou a luz do Cristo a toda hora via. Eu sou o poder do fogo Cristo que a todos veio dar. que todos os seres sejam, que todos seres sejam felizes, que todos os seres sejam, todos, sejam todos, os seres, todos os seres, que todos os seres estejam em paz, que todos os seres sejam felizes, que todos os meus antepassados felizes. e os meus descendentes sejam também abençoados fadas, pelo poder purificador do fogo sagrado. sagrado.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 Apelo para que as bênçãos Apelo por mim recebidas, -se é sejam em nome da misericórdia é nome da divina, divina que, todos os que evoluem na terra, que, na terra dos e ao mundo dos desencarnados, liberdade, desencarnado, desencarnado, pureza, liberdade e perfeição a todos os seres, sem distinção. Em nome e pelo poder de Deus, eu sou. Pelo poder de Deus, são dissolvidas todas as estruturas que mantêm a energia, a energia do planeta, toda estrutura de toda estrutura de sustentação, de qualquer espécie, de qualquer espécie, a cor na humanidade e a consciência. Nem né, que é RECEBE é luz, nem que emite luz, se A alta gama repressora do sistema de alfa e ômega. de alfa e ômega. e ômega.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 força Om um, seja força Om um, seja força da presença divina que eu sou, que habita o meu coração, repleto de amor reverente e agradecido, saúdo a vós, Mestres, ensinados Santo Renan de Portia, Deus da oportunidade à justiça, vós dos seres e divindades da sétima esfera de Deus.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 Eu sou a chama violeta, violeta, violeta, violeta radiante como o sol. sol. Eu sou a luz, sou a luz do, do Cristo a, luz da luz a toda hora brilhada. Eu sou o poder do o fogo, fogo, do fogo cristo, cristo que a todos veio de Deus. Sejam todos os seres que todos os seres estejam em paz e todos, todos, todos os seres sejam felizes. Que todos que os, os meus antepassados paz, e os meus descendentes sejam também abençoados pelo poder purificador do fogo sagrado. Em nome da presença divina eu sou o que me habita. Invoco a chama da misericórdia para que dissolva o meu fardo kármico.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 Apelo para que as bênçãos sejam em nome da misericórdia de todos os que evoluem na terra e ao mundo dos desencarnados, liberdade, pureza, liberdade e perfeição a todos os seres, sem distinção. Em nome, e pelo poder de Deus, eu e sou o poder de Deus, e dissolvidas todas as estruturas que, que mantêm de que a energia de do planeta, toda estrutura planeta, de corrupção, toda estrutura de sustentabilidade de qualquer espécie, de qualquer espécie na humanidade e a consciência. Neta que recebe luz, Neta que emite luz, Integra, gama do de Alfa e Ômega. recebe Neta que do sistema Alfa e Ômega. Neta recebe luz, gama do sistema de Alfa e Ômega.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 Aquele que cumpre minha palavra não se afasta desta mão. Sou a dor. Aquele que bebe a mim não adoece a sou a revelação. Aquele que pede a mim será renascerá. Reino de Deus. Seja, a verá, seja a força. No mundo da imagem verdadeira, Deus e homens são um só corpo. Deus é a fonte da irmã. Do homem assim é. Em nome de Deus eu sou. Reverente envio aos grandiosos seres da sétima esfera de anis, a minha imensa e e gratidão e pelas bênçãos, bênçãos liberadas, liberadas em resposta ao e meu apelo. apelo. Que assim, que assim seja, seja assim, assim seja e assim é. é. Ah. Força, como seja força, como seja força. O que somente, o que somente eu, eu sei, sei que já que me já foi me revelado, revelado que a cada, a cada respiração, assim é, todos, é, em todos é, em os, os desejos. São é da é sétima espera de A minha imensa gratidão pelas bênçãos liberadas em resposta ao meu apelo. E assim seja, assim seja e assim é. Oh, oh, oh, oh, verdade. Sou o anjo enviado pela verdade, sou a luz que engana sou a luz que estima sou o caminho, aquele que livre de minha palavra não se afasta do caminho, sou a vida, aquele que bebe em mim não adoece não morre, sou a redenção, aquele que pede a mim será remido e liberado reino de Deus mundo da imagem verdadeira, Deus e homem são um só corpo. E Deus é a fonte da luzinha, e o homem é a luz e de Deus seu Reverente envio aos grandiosos seres das sétima Esfera Spera a minha imensa gratidão pelas bênçãos liberadas em resposta ao meu apelo. Que assim seja, assim seja e assim é. Om seja força. Om seja força.